tio, tá aí, pai? Oi, oi. Bonzinho, bom dia, coisa linda? Bom dia, bom dia. Por que upar o, o W primeiro, Marquinhos, mano? É por causa da passiva, mano. Quanto mais low o campo, mais dano é cu tá ligado? Aí é por causa da passiva que é o o W. Mano, é o mouse hard top, que doideira é essa, mano? Doideira, né? Nossa, o time dos caras, fi, fodeu. Tem um rei do machado ali, tem que tomar cuidado com ele. Agora eu não vou. Não vou fazer a em tal, não, mano. Eu vou ficar aqui no bot de chato mano? Se esse aqui tivesse sem flash, tá morto também, hein, Renato? Galera, esse aronguejo novo, mano... Esse aronguejo novo, o primeiro que é, que é ruim, dá pouca XP, dá pouco gold, ele tá muito bom, mano, do você fazer Mas o quê? Do você ignorar ele, velho. mano. Ignora esse aronguejo. Igual eu, eu tava lá fazendo aronguejo, só que, mano, que o bot voltando, não perdi a oportunidade não, mano. Abandonei e fui reto pro bot, tá ligado? Eu já tomei os gank por isso, mano, porque a... é a, Aí, tipo assim, os laner, acham que ah, o jungle vai fazer aronguejo, uh -huh. então dá pra puxar essa wave. Só que não dá, mano, né o cara vai reto pra Até... Até uma semana atrás era um ou o cara pegava onde que tava, tá ligado? É, hoje em dia, né? hoje em dia não. Em dia Valeu, Vitor Afonso, obrigadão pelo sub aí também, meu príncipe. Caralho, nossa, que merda, hein, nossa, mano. Base, Na vida mano. que o cara ficou, você viu que eu fui no limite ali, Ai, mano? Meu. Porra, a vida que o cara ficou, hein, mano. Se eu for top, nós arrumar algo, Renatinho. Ah, ele tá morto aqui, Marquinhos, só não sabe, Ah, né? ele tá correndo pro lado ruim? É. Será que vai flashar aqui a parede? Tem uma Lily aqui, mano. Sai, sai, sai, sai. sai, sai, Tem uma Lilia aqui, 100%. Tá bom, ele frachou, né? Você chegou a ver se ele guardou aqui? Cara, eu acho que não. Eu entrei na Blood Pela movimentação dele, dá pra gente imaginar que guardou, não dá? Ah, mais ou menos. Dá pra entender se ele tá aqui. Aí, tá aqui. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Você bateu aí na ti? Quase um ano na busca desse cara. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto. Ele tem TP? Aí, Tá, então não vou te ajudar a puxar, não. Você também tem TP. Acho que nunca é bom fazer isso, velho. Tô aqui, mano, vambora. É Ó, morto, tomou esse morto. slow aí tá morto. Tá morto. Tá morto e não sabe esse aí. Vou deixar aqui eu pro Renato porque nós é burro. Oh, não, não. Vai de boa. Oh, vou mano, esse time é muito mexinho. legal. É legal, mano. Marquinhos. Mano, se eu oh, te contar aqui, meu, meu mouse não tem scroll, certo? O, o, a, o, o rolamento lá? É, e quebrou, oh. mano. E daí... Eu, eu, o logo começou um pouquinho com o zoom, mano. E eu, a cabeça do time tá imensa pra mim, velho. E eu não consigo tirar, velho. Caralho! Mas, mas, acredita por que, nisso? mas por que que entrou o zoom? Boa pergunta, velho. E daí eu tô vendo um cabeção... Ixi! Caralho, ele Aí tá eu... jogando no zoom! Ele tá só a ponta do cogumelo do time! Mano, tem, tem um cogumelo desde o nível 1 na, aqui na minha tela, mano. Cabe, tá um cabeção imenso, velho. Deixa eu um exemplo tipo, <risos> Ele tá tipo que assim, animado. galera. Meu Deus, eu sei. Acho que vai continuar, mano. Se a Arena tiver aqui, fodeu. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, arrebenta ele, rebenta ele, deixa ele chutar. Será que você morre, mano? Achei. Flashou duro, mas flashou, né? Não, queria sair mas, da poção agora, agora nós temos uma decisão, Não. mano. Ou eu taquei esse arauto por você. Ou nós dá B, porque o mid e o jungle tá miado, Acho que tá, tá ligado? Da B, né? É melhor dar B, não é? Tá ligado? A gente hum. tem que ver isso, ó, mano. Mid não apareceu. Ó, oh, ult do Drain, ult do Drain, Renatinho! Ult do Drain, Renatinho! Cadê, cadê? Nossa, uh! avisei, hein, mano? Caralho, Na hora, cabelo, mano. Caralho, salvou demais, mano. Mano, salvou, salvou. Mano, eu vi sem querer telando <risos> assim, mano. Caralho, <risos> galera. Olha é, é, ali, ali, ali, pagando de gatinho. Será que cara tá estão sempre... onde eu tô, velho. Caralho, caralho, caralho, caralho, caralho. Mano. Para, mano, que esse, time, que esse cara tem esse item aí, velho Para, para, para, para por, Mano, por um segundo eu esqueci que eu tava contra o mouse da raça, você acredita? Véio? Caramba, mano, eu não sei se eu joguei bem ou ruim, galera O que, que vocês falam, mano? Eu joguei mal ou bem aqui, ou, ou foi o que dava, mano? Eu fiz a o moto Lander. certa Mano, a gente mata esse cara, acho, mano isso, mano, só a bazuca ele, ganhei, ó. Não, isso aqui ainda tá bom. É, o cara pagou de gatinha ali, tomou só uma bazucada, é. filho. Sai fora, <risos> velho. Essa Lilia aí, será que vai ser a gatinha do dia, mano? Ah, mano, acho que tá cedo pra falar, né, mano? Ah, não, você de... fa tá falando de pagar de gatinho? É, ela tá, ah, tá querendo pagar? Pagar de gatinho é todo dia, toda hora, filho. Todo, todo ah, jogo tá. aí tem um pagando de gatinho. Sempre tem um, Que que é isso? Pagar de gatinho? Mano, não tem como falar em palavras não, o pagando de gatinho, mano. Mas eu vou tentar mostrar pra você algumas situações, tá ligado? Deixa ele apertar não. aí. Ai, mano, eu não acho vai que matar ele tá assim. Ó, ó, esse tem que acertar ele, boa. Tá boa. Pode. Valeu, Jeff TV, mano. Obrigadão pelo sub com nós aí, meu príncipe. Ajuda aqui, mano. A gente não ganha isso aqui, não? Não é possível, velho, que a gente não ganha isso, aí Cara, eu tô indo. Pode ir, Natio. Eu escutei um flash torto aí, indo, tô pai. Indo. Tô indo. Ai, cabeçudinho, toma. Ah, tá. <risos> aqui se tu pegar, fora, tá Só vai dar um sustinho Não pode tomar do Amumu, então eu vou tentar dar um mini-engage nele aqui, ó Não, não, não, não Nossa, tive ter ido no Draven, hein, mano Só ah, volta, só volta, mesmo. só volta A gente e tem aí? que lutar no talento, espera o Victor Oh, o cara pode ir aqui, não? Bora, bora aí, Nati, bora aí, Nati. Nossa, nossa, cadê o Hakan? Eu preciso apertar ele, eu preciso apertar ele, eu preciso apertar ele! Ai, morri por dagrão. Marquinhos, tu rouba? Não. É o homem aí né, na cara, é claro que ele rouba. Uh! Bora, Renatinho, bora! Caralho, galera. Mano, mano. mano, eu acabei de descobrir um negócio, galera, só que eu acho que eu já sabia, velho. Tenacidade não tira tempo da ult do Malzahar, né, mano? Então eu acho que eu vou ter que fazer QSS, mano. Ou Banshee mesmo, velho. Cara, o meu quê? Para o alto ataque do soldado, do Azir, mano? Mano, pera aí, não sei. Azir, de tipo, milionais, mano. Nossa, agora que eu tô sem QSS, hein, mano. Mas não tem problema, não. Sei. Ajuda o menino aqui, gente. Caralho, velho. Tô gostosinho, hein, mano. Caralho, que doideira. Ainda vai perder o jogo no top, mano. Bota fé. É verdade, mano. Caralho, que merda. Ou nós starta isso aqui insta, tá ligado? Não, o Azer deu B esse pá. Starta insta, starta insta. Starta insta, confia insta, insta, insta. É só startar insta, starta insta, confia. Mas Confira, vem, Deco, só, vai faz, só, faz, só faz, só faz, só faz, só faz. Aê, garoto. Já mata esse aqui, já mata esse aqui, não. De longe? Não, não, não, não, não. Sai, sai, sai, sai, é só sair. Eles vão vir, hein? Flashei duro aqui. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom, não, tá, bom, bom tá, tá bom, bom tá, tá bom, tá bom, véi. Tá, o Victor tá puxando a wave bot, vocês estão mantendo essa aí no mid, então. Tô me enrolando os dois aqui no bind, mano. Vira, vira, nós tá morto. Bora, bora, Rakanzinho. Acho que eles matam ali, mano. Olha o Vitão chegando. Uh! Bora! Deu boa aí, Renati, no mid? Deu boa deu boa, deu boa, deu boa, Aqui também acho que vai dar deu boa. Aqui, eu aceito de ult. O Azir tá sem ult, tá? Morreu? Não, tá. Será que é GG, Caiu, Meu, Tem uma pessoa viva. É o, é o Azir só. Ele tá Nossa, fodeu. Tem né? que tirar a banche dele. Ó, o Vitão é só jogar pra frente e o Rakan entra na hora certa. Cara, ele tá de pacto na gargolítica, velho. GG. Ó, galera, se liga. O último. Ó, falta 25 segundos para nascer o mais rápido deles. É só meu time focar a torre. Vamos ver se eles vão saber aquela tecnologia avançada que eu falei pra vocês, que é dar alto ataque nas estruturas inimigas vamos ver se eles vai saber, ó. é só tá dar alto ataque, não tem segredo mano, é só dar alto ataque, tá ó, ó, ó. Caralho, pior que é roubado mesmo, olha é isso. Roubado, não é roubado, não é roubado, tô falando Pode assim, se, não mano, é roubado. ó. Se bater, leva mano, olha só. Se bater, leva. Meu Deus, é verdade que tu tá falando, velho? Mas eu tô falando, é cara, uma das coisas mais roubadas pra subir de cara, no lol, cara, mano. você sabe bater a torre. Mano. é só bater na torre, literalmente.